Oi, transformações da paisagem, vamos falar um pouco sobre erosão, gestão hídrica, enchente, é, vamos ver. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. A gente precisa entender que os processos naturais são naturais e que muitas vezes a gente acelera ou diminui esses processos naturais. Então, a transformação da paisagem é um processo natural. O que é a transformação da paisagem? Ao longo de milhares, milhões de anos, as montanhas só erguem e a erosão vai diminuindo essas montanhas e transformando isso tudo em planícies. É um processo natural. A mesma coisa está acontecendo aqui na Mantiqueira. A erosão vai desgastando a serra e com o tempo ela vai preenchendo os fundos de vale. Acontece de um lado, lá no Vale do Paraíba, acontece de outro lado aqui, por exemplo, no Vale do Sapucaí. Então, é um processo natural. Então, a chuva, né, a, a ventania, em alguns lugares geleiras, neves, elas vão transformando as paisagens, tendendo a, a tirar a rugosidade do terreno e deixar as coisas mais planas. Então, planalto é um lugar plano, só que fica no alto. Planície é um lugar plano também, só que fica na parte é, inferior do terreno, fica no lado mais baixo. Mas não é isso que eu, que eu quero contar. É, o que eu quero contar é visualizar um pouco esse processo de transformação e a gente consegue fazer isso a partir da nossa casa, porque entendendo esse processo, a gente consegue entender, por exemplo, as raízes das enchentes, por que é que acontecem as enchentes e a gente consegue entender o que é assoreamento, né, que é a, a transposição, a transformação, o, o, o transporte de sedimentos de lugares mais altos para lugares mais baixos, e, e que vão assoreando esses lugares, né, vão enchendo esses baixios com solo, com material transportado. Então, vamos dar uma olhadinha né, na, nas bases desse entendimento, para a gente avançar e poder conversar um punhado de coisas. Nós vamos tentar entender por que é que acontecem as enchentes e por que é que acontecem sempre os processos erosivos nas nossas estradas. A gente está vendo essa daqui relativamente plana, é, um, é uma queda pequena de, de rampa, mas em qualquer lugarzinho que a água conseguir... É, ter um caminho um pouco mais facilitado, esse caminho vai ser preferencial para ela. Vê que toda a água que cai aqui nessa estrada, ela não tem saída, nem para um lado, nem para o outro. Logo, ela só pode correr pela própria estrada. E onde a rampa ganha um pouquinho de mais é, declividade e encontra um caminho preferencial, essa água vai começar a escavar o terreno, como a gente está vendo nesse pedaço aqui, então aqui a concentração da água, imagina que toda a água que cai aqui nesse lugar, ela vai acabar concentrando aqui por esse lugar e vai descer caminhando por aqui e não tem como, o processo erosivo vai começar a se instalar, ainda mais com a passagem de automóveis, carros, caminhões e, e tudo mais, esse desgaste do terreno vai acontecendo. Se o terreno é mais permeável, isso diminui, porque a água tem como infiltrar. No entanto, o que a gente tem aqui, e olha o caminho preferencial que a água vai fazendo. Percebe? Chega nesse pedaço aqui. Não tem para onde ir. Olha, aqui está um pouco mais úmido. Ela vai estacionando aqui nesse pedaço. Esse lugar está um pouquinho mais plano, então a gente percebe que ao invés de correr, aqui nesse pedaço, como diminuiu a velocidade, acontece um processo de deposição desse solo. Como é um solo mais argiloso, a argila tem é, uma porosidade menor do que a areia, por exemplo. Então, sendo um solo argiloso, tem mais dificuldade de penetrar a água a água penetra no solo de maneira mais vagarosa. Se chove demais da conta, não dá tempo de toda a água infiltrar e a água começa a correr na superfície. E no que está correndo na superfície, se ela ganha velocidade, olha esse pedaço aqui, a gente está chegando perto de uma rampa mais declivosa. Aqui a água já ganhou velocidade, então veja, não tem de onde para onde a água escorrer para as laterais, logo ela se concentra no, no leito. Está passando carro, caminhão e tudo mais, está compactando ainda mais a porosidade desse solo. De maneira que a água tem dificuldade de penetrar, se ela não penetra, ela fica na superfície, e na superfície não tem por onde, ela corre pelo leito, ela corre pela, pela estrada. E olha aqui como é que vai fazendo um rasgo na estrada, à medida que a água ganha velocidade. Nesse pedaço aqui, ela está recebendo água também desse outro lado. E aqui, novamente, olha só, onde a água concentra. Então, toda a água que desce por aqui está semi impermeável, esse piso. né? Melhor do que asfalto, mas mesmo assim, a água concentra, desce por aqui. Essa grama... Ela retém um pouco da água, retém um pouco de sedimento, e aí vale tudo, né? O que tiver pelo caminho ela vai levar, como esses plásticos. E esses plásticos, se não está não, não interrompido pelo meio do caminho, ele vai lá para o fundo do vale. A gente vai ver isso. Então aqui a gente tem a concentração de um pouco mais de sedimento. Esse sedimento vai ser colonizado pela grama, que já fez isso nesse outro pedaço, percebe que aqui está o meio fio da rua, ele já está todo encoberto, mas aqui a gente percebe que o meio fio continua, então todo esse pedaço aqui, ele recebeu os sedimentos que, vinha, que vem lá de cima, foi se acumulando aqui nesse pedaço, a grama foi colonizando o lugar e retendo esse sedimento. Isso é importante entender, porque isso daqui está na base do entendimento de como é que a gente é, vai resolver é, problema de erosão ali na frente. Mas isso é outra história. Então, olha a força da água que chega aqui, junto com os carros que entram aqui nessa rua. Né? Então, a pressão sobre o, o, o local aqui é grande, né? diminui a permeabilidade do solo, aqui concentra a água toda, então, vê, ó, toda a água que desce ali ela é desviada aqui por essa, por essa grama, ela concentra nesse pedaço e vai chegar até a estrada por aqui. E olha a força dela levando inclusive blocos. É tudo associado. Aqui, sendo um terreno, sendo um solo mais argiloso, a argila, quando está muito úmida ela liquefaz, pelo menos esse tipo de argila. Né? Ela vai liquefazendo e fica fácil de ser transportada pela, pela água. Dias depois eu voltei aqui no mesmo lugar, né? pude pegar logo após a, as chuvas, nós estamos aqui na época das águas, então fica relativamente fácil. Dias depois eu voltei para ver como é que a água estava correndo no lugar. Vamos dar uma olhadinha tem chovido bastante, a água acaba concentrando nos cantos da, da rua e onde ela pode, ela vai buscar o caminho preferencial, então a gente consegue enxergar aqui a água descendo, vai lavando a areia que está por baixo dos bloquetes. E vai retirando a terra e o processo erosivo vai acontecendo, mesmo acontecendo aqui na estrada. Mas a gente consegue perceber que não tendo para onde correr, a chuva vai, a água vai fazendo o seu caminho preferencial, vai juntando. e vai lavando o terreno todo. Tudo por conta do tipo de solo e da porosidade né, desse solo, da permeabilidade desse solo. Como o solo é impermeável, ou é um solo argiloso, a porosidade é baixa, a quantidade de água que infiltra é numa velocidade muito pequena. Logo os poros estão saturados, a água vem para a superfície. Né, tem maior dificuldade de penetrar e começa o escorrimento superficial que vai gerando processos erosivos. Acontece isso na rua, acontece na estrada e acontece na roça também. O processo erosivo, né? que é o que está acontecendo aqui na rua. Olha só, a água acaba vindo por baixo, vai lavando a areia que está por baixo, e nisso vai descolando os bloquetes. carro passando aqui a toda hora, bem na curva, acentua esse trabalho erosivo. E a estrada vai ganhando seus contornos erosivos. Tá, então por hoje é isso. Se tiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com o pessoal. Esparrama aí para o pessoal que está estudando, que talvez seja de interesse entender essas coisas todas. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.